Perdeu ponto. Uh, parece ser piada, Pra te dar aqui a água, pegando, pesando, patinar, penezer, patente, baixo, patar a P90, para te dar aqui a trapinha, da que dá, dá mais um vídeozol no canal aqui, Magnata016 na voz aqui, tá ligado? Hum, procura no Instagram aí, ó, link tá na descrição aqui, é Jambor, que a Richard John você vai ver o mais lindo do Brasil. Eita doideira, clipada doida aqui, vai vendo tropinha as mais mais, as melhores jogadas do magrinado doido Respeita, oita E velho bem meu, sua capa doido. Vídeo do mestre aqui tropinho, eu vou postar acho que semana que vem pra vocês aqui Um vídeo insanamente Enquanto isso, você fica aí com essa pipada doida aqui eu Vai compartilhando ela com geral, tá ligado? Mandando todo mundo se inscrever aí, quem é amigo seu aí, mandando deixar o like já o likezão, é o like Ju O uh, like Maria, o like João o like Joana, todo mundo deixa o like aí no vídeo. Eita, ai, ai. compartilha também, tropinha. Compartilha e comenta aí. Você tá gostando do vídeo, você não tá, se não gostou. Ou se você gostou. E se você gostou, você deixa o like aí, comenta aí. Que eu vou estar tá fazendo mais vídeo aqui como esse aqui. Você tá ligado, né? Magnata tá na voz, Eita! A máscara, cadê ah. o cara? Tá bugado, o cara Tá bugado, mas vamos que meu madruga tá matando aqui também. Eita, tirou um rato tentando tirar. Ele menor, vai tá uma boca. que o que o que toma que Olha que ele, Eita na cara, respeita! Toma, mais gel na cara... está. Hum... Olha essa granada... Olha essa granada, moço, respeita! Eita, tá, eita, Não tinha mais gel, tropinha! Não tinha não, velho! Todo mundo morre! Você morreu aí, eu tô ligado! Você perdeu o ponto, sofreu pra pegar a meia... falou não! Fala pra mim! E toma na cara! Eita... Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Vai ver a tropinha Eu jogando aleatório aqui o bagulho é um sacrifício nessa é difícil de vir Mas vai vir, você vai ver hein? O bagulho A capa Beleza, você, você não, Vou finalizar você aqui também é yeah. Pegar uma arminha melhor aqui Tropinha Thompson Vamos ver o que tem no meu toque não tinha muita coisa não, mas... Daí tá o pandinho aqui, viu? o pandinho toma ah. toma aqui, toma sua bala, sua só bala nele, toma sua peitão. Ah, eu dei um capa ali também. Você não viu aí, você volta aí que você vê, viu? Não é... e o cara lá, tá vendo? Tá tirando em quem? Aquela miséria ali eita. Qual foi, top? Deixa o like aí, compartilha o vídeo aí, se você tá gostando do vídeo aí. Você não tá, tropinha, tá. só peitão, tá mostrando só o globo do cara ali, o crânio ali, mas nada. Eu vou finalizar, né, matei, toma. É isso aí, ó. Aqui é minha. Tá ligado, Mais um vídeo no canal, deixa o like, compartilha e tudo mais. Tamo Alguns junto.